Salve, salve, pessoal! Estamos aqui com mais um aprovado, uma aluna nossa. Foi chamada recentemente a Stephanie para o TJ Amazonas e, enfim, estou muito feliz em conduzir aqui essa entrevista e quero conhecer um pouco da história da Stephanie porque pode ser que a sua história seja parecida com a dela. E aí, Stephanie, como é que você está? E me conta aí um pouco dessa alegria. Interviste seu nome lá no Diário Oficial, chamando você, sua nomeação. Ah, eu não tenho nem o que dizer, assim, estou muito feliz, né, muito emocionada, sem nem conseguir dormir direito à noite, assim, pensando em tudo, né, e quantas vezes eu imaginei estar tá aqui, estar tá dando essa entrevista, isso, às vezes eu estava estudando e, e vi uns devaneios, assim, né, no meio do caminho, eu, nossa, já pensou um dia eu lá contando um pouquinho disso aqui, e cara, hoje é de verdade, então, assim... Ver o nome no diário é uma sensação incrível, incrível, maravilhosa. É aquele dia em que tudo faz sentido, assim, sabe? Parece que o mundo para e tudo começa a se ligar, a se conectar e valer a pena, né? As coisas começam a fazer sentido. Eu tô encantada, eu tô em êxtase, assim. Foi um concurso que começou lá em 2019, correto? Foi. Isso, me fala, me fala um próxima. pouco desse concurso. Qual foi a banca? Quais foram as matérias? E como é que você estudou para isso? Nossa! <risos> foi banca CESP, né, a Temida CESP. E a prova foi em outubro de 2019. E aí, depois disso, veio pandemia, né? Veio um monte de coisa. E o concurso suspendeu por um tempo, enfim. E aí, é, foi uma prova é difícil né assim sempre é e esse concurso ele é muito especial para mim assim porque foi um concurso que eu comecei a estudar depois de voltar da licença maternidade então Nossa. foi um momento de vida muito é, que não dava para esperar todos os astros se alinharem né para começar foi preciso superar muita coisa muita coisa mesmo para estudar para essa prova e, e agora é ver tudo isso se concretizando é uma mistura assim de, de tantos sentimentos de, de tanta coisa não foi o primeiro concurso que você passou correto não não foi o primeiro concurso é eu, eu estou na Manaus Previdência né nesse momento é, eu sou de Goiânia e a gente veio nós viemos para Manaus. Pra, por conta desse primeiro concurso, e também não é o último concurso que eu farei, né? Assim, não é o último que eu fiz, é. continua ainda <risos> na, na luta. Mas... Você passou, é, você passou no último concurso da Manaus Preve? No concurso de 2015, da Manaus Preve. Ah, que legal. teve um recente, não teve? Teve, teve um recente. Um recente. Inclusive, com a minha saída, né, é mais uma pessoa que vai entrar, então. Valeu, valeu. <risos> né? é, vem cá, por que, que você escolheu sair de uma área é, da psicologia? Na Manaus Prévia é um pouco mais organizacional, correto? É, aqui é uma mistura de, de organizacional com social também. Hum, é, uma, é verdade. Por uma que, que mistura, você migrou assim. para uma área jurídica? Eu acho que a, a psicologia jurídica é uma coisa que eu sempre quis, assim, é, desde a graduação, mas era algo que eu achava que não estava ao meu alcance. Assim, eu tinha aquela vontade, mas achava que era uma área muito difícil é, de conseguir entrar, enfim, e fui deixando isso, né? E aí, quando é, eu entrei aqui na, na Manaus Prev, comecei a trabalhar, é eu fui percebendo que eu tinha outros desejos, né, que eu queria algo mais ligado a, aos testes mesmo, a, a esse trabalho jurídico, né, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre a área jurídica, a ver mais, é, avaliar se era isso mesmo que eu queria, e esse momento da, da licença maternidade, ele traz muitas reflexões, né, pra gente, assim, a gente se afasta um pouco do, do dia a dia e vai pensar um monte de coisa, então, acho que foi isso, assim, que me movimentou. Stephanie, eu sei que existe um, um preconceito, até por parte do, dos, dos concurseiros, e talvez até mais das concurseiras, imaginando isso. Quando eu engravidar, vai acabar minha carreira de concurseira, eu não vou mais estudar. Passou isso pela sua cabeça? Olha, é, eu sabia que ia ser mais difícil. Então, assim, é, o, o ritmo que eu tinha lá em 2015... É, não dava para ser o mesmo, né, então assim, é isso que você sempre fala, olha para a sua realidade, né, não tenta se comparar com a realidade de outra pessoa, porque lá em 2015, eu não estava trabalhando, então eu tinha oito horas por dia para estudar, eu não tinha filho, a dinâmica era outra, né, e, e em 2000 e, é, 2019, era outra realidade, meu filho pequeno não dava para estudar, trabalhando, trabalhando. Exatamente, então eu tinha duas horas de estudo por dia, era o que eu tinha. É Isso já depois de fazer vários arranjos, assim, né, é, e o fim de semana, que também, através de um arranjo, né, eu consegui ter um tempinho no fim de semana. Mas é, não é fácil, assim, é realmente muito, muito diferente, né, esse estudo depois que, que você é mãe. Eu me lembro, assim, de algumas coisas que são bem marcantes, né? É, escutar meu filho chorando do outro lado da porta, assim, né? É, e ele lá com outra pessoa, eu, e eu aqui estudando. Isso, nossa, é muito, é muito forte, assim, né? De é Aquela questão da, da culpa que a gente sempre tem, né? Que toda mãe tem um pouquinho disso, e você não saber se você está fazendo o que é certo se vai valer a pena, e, Ai. e isso, né, assim, de Uau, de tudo que você precisa enfrentar, <risos> né, de tudo que você precisa enfrentar, e me veio muito isso ontem, quando eu vi o resultado, assim, me, me passou um filme, né, de tudo, de, dessas lembranças, desses sentimentos, é, é muito desafiador, então, assim, eu lembro que teve um momento que eu tentei estudar de madrugada. Então, eu passei a acordar quatro horas da manhã, só que aí meu filho acordava junto, né? Ele dur... A gente fazia cama compartilhada, aí ele acordava junto, então não dava. É... Eu tentei várias coisas, eu tirei férias nos últimos dias, assim, perto da prova, aí meu filho adoeceu. Caraca. Então... é... Então, a mãe concurseira, ela passa por tudo isso, assim, além de todas as dificuldades que todo mundo passa, né? Assim, de tempo, dinheiro, é, dificuldade de aprendizagem, enfim. É, a mãe concurseira, mês que vem, é, é dia das mães, né? Então, acho que vale lembrar muito disso. E conseguir, né? Apesar, e não é assim dizer que, ah, porque eu consegui as outras não, não conseguem. Não é isso, assim. Exato. Eu exato. comecei a estudar antes do edital, eu não passei dentro das vagas, eu fiquei em sexto lugar, né? Então, assim, é, é saber que o seu esforço vai ter que ser maior, sim. É saber que você vai ter que se adaptar a muita coisa e, às vezes, pode ser que aquele concurso que você faz poderia não ter sido esse. Poderia ter precisar que fosse mais um, né, ou mais outro, então é, é tudo isso, assim, Stephanie, é eu acho legal uma mistura história. mesmo. É, emociona bastante, eu acho legal a sua história porque eu acho que quem tá assistindo tem que entender que não é uma história bonita, é uma história possível. É, isso, é. Envolveu uma série de sacrifícios, como você disse, de arranjo, de organização, de... Às vezes, quebrar várias vezes durante a semana do filho adoecer e tal, e aí você Sim. fazer de tudo para se manter em movimento. Mas provavelmente teve uma semana que você não conseguiu, não teve? Teve algum momento Sim, que você quebrou e... com certeza. Como que você voltou aos estudos? É, eu acho que, assim, é uma coisa que eu trago até mesmo hoje, né? Eu não menosprezo os mínimos... O, o, o tempo mínimo. Se hoje eu não vou conseguir essa semana estudar, sei lá, as quatro horas que eu queria, mas eu tenho meia hora, eu vou estudar essa meia hora, né? Então assim, se nesse dia as coisas foram muito corridas e não dá para eu ler a apostila, mas dá para eu ver um vídeo, e aí eu não segui aquela lógica, não dava para seguir aquela lógica de ler primeiro a apostila, depois ver o vídeo, depois isso não. Eu Aproveitava o tempo que eu tinha, com mais é, é, disponibilidade para fazer as leituras, e os vídeos eu escutava dentro do Uber, eu escutava fazendo faxina em casa, é, meio assim, né, na, como uma revisão nos momentos que dava. Então, eu penso que é não, não menosprezar os pequenos tempos, né, os pequenos momentos que a gente tem, e fazer arranjos, é todo o tempo. Eu tentei, madrugada, não deu certo. Vou tentar de outra forma. Tentei várias coisas, assim, até encontrar algo que fosse é, possível, né? Para mim, a realidade. Não adianta eu querer é, olhar para mim e viver outra realidade. Essa é a minha, perfeito, né? Perfeito. Você tem a cabeça muito boa para isso. Eu sempre falo isso para os alunos. Metade do caminho é uma cabeça limpa e organizada para enfrentar o desafio. Vai ser menos difícil, Stephanie. Hum. Como, como que você conheceu Psicologia Nova? Conta aí pra gente olha, foi uma amiga que me indicou Psicologia Nova. Na época é, tinha aqueles, é, aqueles simulados, né? Que você fazia o simulado. Nossa. Não era simulado? Acho que era simulado. É. E aí você ganha, concorria uma bolsa, né? Você podia fazer o um simulado, e quem em 2019, ficasse em primeiro lugar. A gente fez uma vez por, por mês isso isso, isso mesmo, e aí ela me mostrou, me convidou, falou, olha, tem um cursinho específico para psicologia, que era uma coisa muito difícil, né, de encontrar, assim, uhum. algo bem específico, e na verdade, eu, tinha, eu já tinha comprado um outro curso para o TJ Amazonas, é, comecei a fazer, e eu vi que não estava legal, e aí, é, eu conversei com a minha mãe na época e falei que queria, ela falou, olha, eu te dou a metade. Eu falei, então pronto, né, agora deu certo. E aí, eu percebi logo, né, eu, eu penso hoje que se não fosse o material também, é, da forma como foi, talvez eu não teria conseguido. Porque eu precisava de uma coisa já mais mastigada, assim, já mais direcionada, vamos dizer assim, né. É, lá em 2015, quando eu comecei a estudar, eu não tinha material de nenhum cursinho. Eu estudava pelo material da faculdade. Só que dava uma trabalheira danada, né? Deu muito trabalho. E aí, é, eu percebi muito, né, essa diferença, assim, do, do quanto que foi é, importante, né? Ter esse material já direcionado, é, e percebi a diferença, né, de outros também para eles, enfim. Sim, sim, eu acho que vem, vem com a experiência, né, essa maturidade já tá no campo dos concursos e conseguir comparar materiais. Isso é comum, isso é sim. normal. E é, essa preparação do TJ Amazonas, ela foi muito diferente das outras, porque nós não tivemos quase alunos. Então, a, a própria prova do TJ Amazonas, em comparação com outros tribunais, ela não teve uma concorrência tão, tão elevada. Mas uhum. extremamente qualificada. É, e aí, é, eu não lembro, acho que a gente teve pouco menos de 30 alunos, nem todos foram fazer a prova E, e você é a quarta chamada, a quarta convocada já que fez parte aí dessa preparação é, é, Eu acho bacana, é a gente chegar até o final e tal, e tal vamos, vamos, vamos trazer um bom resultado e mudar histórias né? Acho que o Psicologia Nova foi criado é. para isso Mas vamos falar da sua história O que, que você espera <risos> que você vai fazer lá dentro do TJ Amazonas? Eu ainda não sei em que em que área, né, que vou ser lotada. É, tava até aqui vendo, eles mandaram um e-mail. e Vai ter uma entrevista, né, para ver qual é a área de lotação. Mas eu imagino que eu vou trabalhar com perícia, né, muito com perícia. É, tem algum? A gente tem um grupo no WhatsApp dos colegas que de todos os aprovados. Então, os que já estão lá, eles dão um pouco de notícia, né, do que estão fazendo. É, pra gente, isso é bem bacana é, então eu espero que vá caminhar mais ou menos nessa área, assim, né da perícia mesmo do, dos laudos, enfim mais ou menos por aí é ainda não gosta? sei se vai ser é, é uma área que eu gosto é uma área que é, hoje eu não trabalho tanto, né, com isso, mas assim sempre foi algo que eu quis, né sempre foi algo que eu desejei, que eu almejei é, que eu enxergo assim, como os olhos brilham assim quando eu olho, né? Para isso, e tô com muita vontade também de aprender e de trabalhar nesse, nesse novo local, né, nesse novo momento. Pois é. E aí, se tudo der certo, você começa a trabalhar lá, e daqui a 10 anos a gente liga para você de novo, Stephanie. Aí, como que eu trabalho no TJ Amazonas? Claro que eu não espero que demore tudo isso para um novo concurso, mas eu dou mais ou menos uns 10 <risos> anos assim para poder fazer muita coisa boa. E, mas você falou no início que talvez você não pare de estudar agora, né, para concurso, viciou, o que, que aconteceu? É. <risos> não, é assim, é porque eu sou de Goiânia, né, assim, minha cidade natal, então, é, se, se, as oportunidades que tem para voltar para o estado de Goiás, eu quero aproveitar, né, se forem nesse mesmo nível. Se for para ficar aqui, se eu não conseguir, eu não vou ficar também toda a vida bitolada nisso, né? Ah, tenho que ficar. Não. Mas, assim, eu quero aproveitar as oportunidades. Então, TJDFT está aí, PM Goiás está aí, e a gente vai. Você a gente não tem segue fim. Não. Não, <risos> não é mesmo. Certo. Stephanie, que conselhos que você dá para as mães que estão estudando? Olha, é, é, uma, é uma coisa que até me lembra, assim, muito da, da fala da prof. Monique Mistura, né, no, na Semana da Mulher, lá, e as coisas que ela listou, assim, como as vantagens, né, e uma das vantagens foi essa, de eu estar tá voltando da minha licença maternidade, já concursada, então, isso foi uma coisa que eu não precisei me preocupar, né, estava aqui, o meu cargo estava aqui, é, eu não ia sofrer nenhuma, nenhuma situação, né, Tava tudo tranquilo com isso. Mas uma coisa que sempre me preocupou um pouco foi essa, essa culpa que a gente traz, de, será que eu estou dando atenção para o meu filho, será que esse era o momento de estar tá com ele e eu estou aqui, né, e eu fico pensando, né, o que me acalmou muito é entender, uma é que eu tô lutando também por ele, né, para o melhor para a vida dele, e outra é que melhor do que a gente dizer para o filho, estude, né, estude para você caminhar na sua vida, é você ensinar pelo exemplo, né. Uhum. E hoje meu filho tem, vai fazer quatro aninhos e ele, ele já senta lá do meu lado, aí ele pega os meus papéis e ele fica, ah, e ele fica fazendo de conta que está lendo, né, ele pega assim os caderninhos e fica como se ele estivesse estudando também. Aí eu falo para ele, a mamãe vai estudar agora, ele o Júnior vai estudar também. E ele vai, e eu vejo assim que ele está aprendendo, né? Pelo exemplo. E isso me, isso me, me acalma, me traz também assim a certeza de que eu estou ensinando algo para ele, algo muito valioso, e que a gente na verdade está sempre lutando, né? Por alguma coisa. E ele está aprendendo que a, a vida é assim e vai aprender também que os nossos esforços eles são recompensados, né? quando a gente não dizia. Então, eu acho que para as mães é, é isso, é saber que você está ensinando também, pelo exemplo, você está transmitindo alguma coisa para o seu filho, que ele é, é o nosso motor também, né, os filhos são o nosso, é o nosso gás, assim, e não desperdice os pequenos tempos, assim, né, se adapte à, à sua realidade, não fica brigando com ela, não adianta você querer brigar com a sua realidade, aquela noite que foi mal dormida, que o filho não tá bem. Cuida disso. E aí naquelas as pequenas sonecas dele, dá para assistir metade de um vídeo, assiste, depois assiste outro. Lê um pouquinho aqui, divide em pequenas metas, né? Eu acho que é um pouco disso. Conte com a rede de apoio. No meu caso eu não, não tenho muita rede de apoio porque somos só nós aqui no em Manaus, né? Mas amigos, enfim, é, é todo mundo junto ali, né? Para essa, essa empleitada. Eu acho que é um pouco disso, assim. A família que eu poderia se dizer. mobilizou para estudar, para passar nessa prova, então. É. é, é eu acho que é isso. E <risos> espero que quem esteja em casa nos assistindo aqui e consiga entender isso, que é, os resultados eles não são feitos, de, como ela disse, como a Stephanie falou agora há pouco, de astros totalmente alinhados e tal. É de movimento. É, é. Não dá para esperar que tudo fique bem, tudo fique resolvido para começar a estudar. Não, vai do jeito que dá, vai é, sabendo com a cabeça firme de que é até passar, né? Em algum momento vai chegar a sua vez. Exato. E, e só vai, <risos> com o material é. que tem, exatamente. Vai, Buscando vai aí, né, é, potencializar né, as coisas com o material, com o que for possível. E vai, tu tá que dando dá certo. Um tu tá dando um excelente exemplo. Eu acho que não só pelo fato de você já ser a heroína do seu filho, por ser a mãe dele, mas também <risos> pela, pela forma de funcionar, de enfrentar e, e sabe, tipo, não, vai dar vontade de desistir, de chorar e tal, parar, mas é um movimento, é continuar. Nos seus é... devaneios da nossa entrevista aqui, o que O que você imaginava? <risos> Ah, eu não sei, eu imaginava exatamente isso, assim, que, que eu ia falar muito dessa minha. E, assim como eu escutei, e muitas vezes, às vezes eu parava para escutar, às vezes estava um pouco desmotivada. Só um não, Stephanie, é que cortou a ligação? Ah. Cortou e travou você Contou? assim? Deixa eu refazer aqui a pergunta que eu acho que essa é legal também, né? Tá. É, nos seus devaneios, o que você imaginava que fosse acontecer na nossa entrevista, que você iria falar aqui? Uhum. Eu imaginava que é, que eu ia contar muito dessa história mesmo de da maternidade assim, né? É, dessa parceria com meu filho e que alguém em casa ia me escutar, assim como eu escutei, né? É, outras entrevistas, assim, naqueles momentos de... que a gente fica mal, que a gente, né, fica assim, querendo ver alguém de verdade, né, porque é um estudo tão solitário, às vezes, o estudo para concurso, é você e seu material ali, e as suas angústias, e aí tem momentos que você quer ver alguém de verdade, né, alguém que tá vivendo isso também, que tá passando por isso, então eu imaginava que alguém em casa ia me escutar também, uma mãe, pro provavelmente, e isso poderia ajudar também, né, poderia trazer é, força, poderia trazer é, vontade de continuar. E, não sei, eu ficava assim pensando, né, eu nunca duvidei que um dia eu estaria aqui fazendo essa entrevista, mas, assim, não porque eu achava que, ah, eu sou... É, sou especial, não, porque eu, eu tinha, de uma coisa eu tinha certeza que eu não ia desistir, essa era a única coisa que eu tinha certeza, né então quem não desiste, uma hora chega lá, uma hora consegue, né então, eu acho que eu imaginava muito isso, assim, de é, de um dia também as entrevistas que eu escutei, de um dia estar tá nesse lugar, né das pessoas poderem é, me escutar e e, e ajudá-las, assim, de alguma forma. Você mostrou que é possível. Porque, é. Sim, dá trabalho, dá um trabalho danado, danado, danado. É. Faria de novo? Faria. Faria, sim. Ou, oh, com certeza. Quando Faria. você viu seu nome na lista lá, é, sendo convocada, a chave virou e ressignificou tudo o que aconteceu? Eu acho que, no primeiro momento, eu... eu fiquei tipo flutuando, assim, sabe? Quando você não consegue, é, não... É, é algo tão esperado, tão esperado, que quando acontece, você fica assim, meio flutuando, assim, meio nas nuvens, né? E aí, quando eu sentei, aí veio, aí passou todo o filme na cabeça de tudo, de tudo que aconteceu, de... Caramba, né? E e aí sim, aí veio essa essa sensação, né, de que tudo valeu a pena, de que as coisas fazem sentido, de que é o caminho certo mesmo, né? Eu acho que é isso, assim. Maravilha, Stephanie. Maravilha. Vamos lá. É, eu queria algumas orientações finais aí, agradecimentos, lições que você aprendeu de tudo isso, além das que você já deixou. E, enfim, seu filho vai assistir esse vídeo daqui a pouco, daqui a mais alguns anos. <risos> que recado que você deixa para todo mundo que está nos assistindo, teu filho, teu marido, todo mundo, todo mundo? Meu Deus, eu acho que a gente nunca se arrepende de estudar, né? É uma coisa, assim, que... Aquilo que, de repente, talvez você vai levar um tempo para atingir o objetivo de passar, mas durante todo o processo, você está atingindo alguns objetivos. Você está aprendendo. É... Eu vejo que esse momento de estudo, ele melhorou a minha atuação profissional. Ele melhorou é, várias coisas, assim, ao longo do processo. Não é só um processo para um fim, né? Eu acho que ele é é algo que vai é, ao longo do tempo também ensinando muito e eu acho que é teve uma coisa assim que eu vi numa numa apostila né que que você colocou que é assim foi meio que dando um, um sacode na gente mas dizendo assim se você escolheu resolver a tua vida pelo concurso público então agora enfrenta né assim e eu acho que é isso é, se é esse o caminho, é por essa via que você quer é, construir a sua carreira profissional, então você vai enfrentar os desafios dessa via, né? Legal, legal, legal. Acredito bastante nisso, vivi isso, né, e, enfim. É... <risos> Stephanie, travou de novo. para o Vitor editar depois. Edita nos momentos de silêncio, aí tira. Ou <risos> oh, faltou um tchauzinho. Deixa eu tentar tirar aqui. Thank <laughs> you. E aí Aí, viu o Cadê o som? Não tá saindo o som? Agora tá saindo, tá saindo, graças a Deus. Pronto. Stephanie, é... Quais são os seus avisos finais, então? É, né? Agradecer mesmo, sou muito grata, né, a, a todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma, é, seja a minha família, a psicologia Nova, é, todas as pessoas, assim, que... os colegas aqui de trabalho, né, que também contei com, com essas pessoas queridas e, e todos que estiveram aí no meu na minha, na minha caminhada, né eu agradeço demais e eu acho que é é não desistir é acreditar né que é um caminho que vale a pena que se é o caminho que você escolheu é, ele vai ter os desafios dele, né que outros caminhos terão outros, né? Outros desafios. Exato. Exato. Então, é, é uma escolha também, mas é uma escolha muito gostosa, porque é tão, é tão bom também estudar, assim, quando você entende, né, uma coisa e você se encanta, então, é, tentar encontrar também prazer nisso, né? Eu acho que não tem que ser só uma coisa ser feita para conseguir a aprovação e tem tanta coisa durante, né, acho que é isso que nos alimenta, né, para continuar, é, ver também essa caminhada, né, nossa evolução e, e, e tudo que o estudo proporciona para gente, né, eu acho que é, é um pouco disso, é, eu já sou muito muito grata, assim, eu tô muito feliz, eu tô vibrando ainda, é, e, e quero alimentar muito essa nova fase da vida. Estou muito feliz e muito disposta a viver isso tudo que está vindo aí. É isso. Stephanie, parabéns mais uma vez, é, avisando a todo mundo que está nos assistindo aqui, nós não combinamos absolutamente nada antes, então a história de Stephanie é real e serve de inspiração para todos nós. Galera, um grande abraço, talvez a próxima entrevista aqui seja a sua. Vamos lá, vamos lutar juntos pela aprovação maior possível de psicólogos no serviço público. É para isso que a empresa existiu, foi criada e tal, e é por isso que a Stephanie veio conosco. Tchau, tchau, gente. Tchau. Maravilha, Stephanie. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Tu vai fazer TJDFT agora, não é? Tô. tá Está preparada? O que você está achando da prova? Olha, é, não vai ser fácil, né, assim, vai ser, a concorrência é grande também, né, mas, é, é, como você falou, assim, se a gente começar a falar, ah, esse concurso não, porque tem prova de títulos, esse outro não, porque tem redação, esse outro não, porque tem muita concorrência, a gente não faz nada e nunca consegue nada também, né. Na então, vida, na vida. É, exatamente. Já então tá eu vou estou com as aulas em dia. Nossa. Vou eu ia entrar eu vou entrar de férias segunda-feira mais uma vez para era para reforçar muito mais os estudos, né? Agora eu vou conciliar com esses exames, com os documentos, mas vai dar certo. Vai, vai. E e é isso assim. Eu estou fazendo a minha parte, estou estudando com o curso completo e o curso também de redação. De, de, é, de redação, né? Isso. E vamos tentar. Vamos é, lá. Me avisa assim, onde você vai fazer tá a frente. prova. Eu quero conhecer você pessoalmente, dar um abraço na entrada da, da, da Olha, escola. Olha, legal! A a tá Manique bom. De que legal! É, aqui, vamos, vamos tentar encontrar algum lugar assim onde tenha muita gente para a gente poder fazer uma bagunça antes da prova. Tá certo. Vai ser muito Tranquilo. bom. Stephanie, tá bom. muito obrigado pelo carinho, pela lembrança também. e Enfim, a gente continua <risos> conversando. Eu espero ter bons resultados seus para conversar, para, sei lá, divulgar depois também. Tchau, tchau. Tá bom, obrigada. Valeu. Tchau, tchau.